Boa noite a todos, boa noite, muito obrigada pelo convite, eu adorei, a Vanessa me convidou, achei incrível ela ir lá no congresso, descobriu, postei no Instagram que eu tava indo no congresso quinta-feira, de repente ela lá no congresso me esperando, três horas depois a gente conseguiu conversar, né? Mas muito obrigada pelo convite, estão lindos. lindo. Nossa, tá linda a casa, ah, muito, tá lindo né? a estrutura toda, o bem, parabéns, fora para os produtos, né? Nossa, trabalho com... Utilizo a MERS desde 2011. Olha que maravilha! Só, então, tô bem feliz, Conheço bem, bem conheço bem. Tem histórias aí com a MERS, que era MERS e Isso, Agora é MERS, que ah, é a Não estética. É e essa sua trajetória profissional Sim. incrível, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas, da sua Sim. formação, um pouco da sua história, que a gente sabe como você é importante para a área da biomedicina estética. Sim. Muito obrigada. E assim, acho que muitas pessoas aqui já devem ter ouvido eu conversar, falar sobre isso, mas vou contar aqui brevemente. Eu tô há já quinze, seis anos na área da estética, desde 2005. Eu parei de fazer as contas, tá, gente? Vim para a estética ocasionalmente, né? Eu sou hemoterapeuta, sou da parte, sou biomédica. Trabalhei dez anos com bancos de sangue. Mas, de repente, eu falei, não, quero fazer outra coisa diferente do que ficar só colocando bolso de sangue nos pacientes, fazendo, preparando a transição do sangue, e, né, e aquele fim que os pacientes, às vezes, não né, não tinham um prognóstico muito positivo. E aí eu fui na área da estética, e na área da estética, eu encontrei, assim, muito. Já estava estudando algumas coisas da estética na época que eu estava morando em Santos, tudo, enfim, foi. E abri uma clínica como biomédica, né, em sertãozinho. E quem ia achar que biomédica é para estética em 2005? E foi logo, biomédica estética, biomédica estética, biomédica estética 2006, 2007, 2008, e o conselho atrás de mim. Não, biomédica não pode fazer estética, biomédica não pode fazer estética, não pode, não pode, não pode. Eu falei, pode. Aí eu fui atrás das... de provar isso, né, por A mais B, que nós podíamos sim, atuar na estética. E, foi onde eu apresentei, em outubro de 2010, de 2010, no plenário do Conselho Federal, o projeto da Biomedicina Estética, e que foi aprovado. Resumindo aqui bem a história a tá, gente, porque foram quatro anos de muita perseguição aí do Conselho, e alguns conselheiros a favor, outros contra, e ninguém entendendo, achando que o biomédico fosse fazer o que o esteticista faz. Mas a proposta do projeto é o que a gente vê hoje, que biomédico faria o que o esteticista não fazia, e legalmente não sou contra, não é uma discussão de classe, de quem pode, quem não pode, mas hoje em dia ainda são os profissionais da saúde que estão podendo fazer os procedimentos injetados. Se o esteticista vai fazer ou não, pode fazer ou não, não tem que me perguntar, gente, porque <risos> recebi essas perguntas e. Não cabe a mim, não cabe a nós, cabe é, a outros, outros órgãos re reconhecerem e decidirem. Mas nós tivemos reconhecimento do nosso conselho, que eu precisava naquela época em 2006 até 2010 era que o conselho entendesse que a estética para a biomedicina era a luz no fim do túnel para a carreira da biomedicina. Esse era o meu propósito. É, era eu poder fazer estética nas, na minha clínica, no sertãozinho? Também mas era poder levar uma nova profissão, uma nova atuação para o Biomédico, que era uma profissão que estava em decadência em 2006, 2007. Quem é Biomédico aqui? Né? Quem, é, quem em 2006 já era Biomédico? Né? Menos, né? Estava em decadência, concorda? A gente via faculdades de Biomedicina fechando, e tipo, diminuindo turma, e aí como que ia ser? Eu não queria fazer parte de uma, de uma profissão que futuramente não existiria mais. Eu estava lutando, então, para que existisse. E a estética, para mim, sempre foi assim, uma luz para a biomedicina. E quando eu comecei a fazer toda a pesquisa para é, fundamentar a atuação do biomédico na estética, eu vi que o biomédico poderia entrar, mas, assim como o biomédico, o farmacêutico, o enfermeiro e todo profissional de saúde poderia entrar também, porque o que eu encontrei... Né, Falei que eu abri a caixinha de Pandora, né? <risos> Quem diria? O que eu comprei nessa pesquisa foi que profissionais da saúde, com reconhecimento de seus conselhos de classe, podem fazer tais equipamentos, tais procedimentos e aí por diante, né? E aí eu comecei a relacionar e fundamentar tudo isso para que a gente pudesse como biomédico. O biomédico pôde, em 2011 saiu a nossa resolução, daí três anos veio a farmácia, logo... Eu nem tinha escola de cursos, tá gente? Eu nem pensava em dar cursos, eu nem pensava em ter uma fuga. Eu pensava em o quê? Salvar meu diploma. Porque meu pai quando me enfermei, ele falou, minha filha, isso aqui é a tua herança. Você não pode perder o seu diploma. E quando o conselho começou a me perseguir, porque eu tinha minha clínica em sertãozinho, né? 120 mil habitantes. o que eu queria atuar na minha clínica como biomédica externa? É, um dos conselheiros lá, né, um ex-presidente do conselho, falou que nós vamos caçar seu diploma. Eu, meu Deus, não posso perder. A única herança que meu pai deixou meu diploma. Não posso perder. Então, vou lutar pelo meu diploma, pela minha profissão. Então, ó, ó, é nisso, lutei por mim e lutei por todos. Porque naquele momento, naquele julgamento, lá no conselho que eu passei, e que aquele presidente falou assim, ah, mas por que você não para com essa coisa de Biomedicina Estética? abre uma franquia de clínicas e pronto. E, e cancela o teu CRBM e vai trabalhar como empresário e pronto. Eu falei, porque se eu posso trabalhar com biomedicina Estética, quantos Biomédicos não poderão também? E eu não vou fazer com que isso seja um segredo só meu. Eu quero que todos possam. Eu quero um dia ver a Biomedicina Estética maior do que análises clínicas na Biomedicina. Então vou lutar por isso e foi. Depois disso, não passaram-se dois anos ele me perseguindo. Quando, enfim, quando a minha medicina estética foi aprovada, daí a pouco muitos farmacêuticos começaram a querer também se especializar. E depois da aprovação que eu comecei, naquele ano da aprovação que eu comecei, dei um Curso, dei outro, como eu já era professora, já tinha mestrado, gosto de falar, né? Gosto de lecionar, tal tá? Eu falei, por que não dar um curso, né? Era um mês de baixa da minha clínica, janeiro, todo mundo viaja no interior, vai pra praia, era um mês que eu tava super de baixa, eu falei, ah, não vou perder, né? Um mês aqui, faturamento lá embaixo, as contas vindo, eu vou dar um curso. Foram seis pessoas, eu nem imaginava que ia, né? Um dia assim, outro do Rio Grande do Sul. Pessoal, de longe, gente, foi pra sertãozinho, minha primeira turma de biomédicos indo lá fazer curso comigo. É Assim, incrível, né? pessoal achando super assim, pegava um avião até Ribeirão Preto, depois tinha que pegar um ônibus intermunicipal, tipo assim, é, 45 minutos de ônibus circularzão mesmo, porque não tem ônibus confortável não. E o povo, imagina, que lugar é esse que são tá dando esse curso, né? E aí, tava eu lá. Dei primeira curso de primeira turma, segunda turma, depois da plenária, terceira turma, e aí não parou. O pessoal me procurando para fazer curso. Era a única biomédica que dava curso sobre biomedicina estética no Brasil inteiro. Então, as pessoas vinham de todos os lugares. Pensa uma cidade, com certeza alguém dessa cidade foi até sertãozinho fazer curso comigo. E eu não queria ser de sertãozinho, não. Eu saí depois de três, quatro anos por, assim, necessidade mesmo, porque Ribeirão Preto é muito mais próximo do aeroporto, mais confortável com o público. E foi lá em Sertãozinho que eu comecei a usar a MERS, né? comecei a usar lá, até contei para Vanessa um episódio interessante da MERS, depois eu conto vocês, não vou contar agora não. E enfim, aí depois vieram os farmacêuticos, os enfermeiros, né? 2014, os farmacêuticos, 2016, os enfermeiros, agora 2020, os biólogos, ah, 2019, os dentistas, e posso falar, muitos, muitos desses, desses profissionais hoje que estão atuando passaram pelo NECOGA, ou seja, em curso, em pós, e foram lá pedir né, ajuda. A gente quer que a farmácia é, abra isso também, como que a gente faz? Vem cá, vamos lá, ajudei a fundar a Associação Brasileira de Farmácia Estética, a de Enfermagem Estética, vocês têm que lutar, vocês precisam. E eu acho que é isso. É, o crescimento da saúde estética no Brasil, nesses 12 anos, nós temos 12 anos de biomedicina estética. crer quem diria? E só 12 anos atrás que chegaria. Aquele presidente, esse presidente não conseguia né? Caramba, a ideia dela deu certo. Porque no final daquela, daquela discussão lá, ele falou que eu fiquei é, proibida de usar o nome de biomedicina estética. Então, minha punição naquele julgamento foi... Não perdi o diploma não, tá, gente? Foi que é, eu até, até respirei com alívio e ah, falei, só isso? ai, ah, tudo bem, não tem problema. Você está proibida de usar a tecnologia biomedicina estética, que não existe. Aí eu fiz, ah, tá bom, tudo bem. Aí, no próximo mês, eu ia palestrando biomedicina e estética, né? <risos> Possível atuação do biomédico na estética. Tipo assim, tudo bem, não tô usando biomedicina estética. Mas naquele dia eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Posso não usar por enquanto, mas em breve eu usarei e muitos usarão. E esse, essa é a minha luta. E foi, né? E acho que hoje, quando você falou da MERS apoiando todas as estetas, eu realmente eu fiquei muito feliz. Vocês não fazem ideia, mandei mensagem para o meu marido e é, realmente você conseguiu o que você queria, né? Porque eu falei, gente, era justamente isso. Eu queria ver muitos, mas muitos profissionais da saúde, sejam biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, agora os biólogos, dentistas, atuando nessa área. Porque eu acho que realmente nós temos conhecimento, capacidade, condição e legimit... legitimidade para isso. A gente não está, né, assim, totalmente. É, despreparado ou, nossa, vou fazer alguma coisa, como se você aos 12 anos pegasse o carro do teu pai e sair dirigindo sem saber. Não é isso. A gente se preparou, a gente vem se preparando e todos os anos nossos na faculdade também é a base fundamental para tudo que a gente consegue fazer hoje. Então tudo que nós aprendemos lá de anatomia, fisiologia, histologia, química, bioquímica, tudo isso ajuda vocês a entender, ligar os pontos. Então, eu achava muito interessante lá, lá atrás, em né, 2011, 12, quando vinha os biomédicos, que não sabiam, gente, pessoal, era de análises clínicas. O que, que eu vou fazer com né? um ácido alurônico. Onde havia ácido E aí, quando a gente falava de fibro, fibroblastro, ácido e você mudava, eu mudava o foco, então, daquele, daquele olhar, exame para aquele olhar agora, recuperação, regeneração, clínico, era assim, ó era um estalo. E uma semana de imersão comigo em sertão vem, realmente o pessoal saía dali com, com sensação assim, nos olhos para querer fazer estética de qualquer jeito, querendo funcionar mais, buscar mais, entender. Então, assim, realmente é só uma mudança de olhar. Tudo que a gente faz na estética, a gente já tem com a gente, com, a, com as nossa formação profissional. Basta mudar o um olhar, no um olhar para para ferida na enfermagem, um olhar para o, análises clínicas, a produção de, de medicamentos, mas trazer todo aquele conhecimento com olhar estético. E aí, olha só, temos incríveis profissionais, estetas no Brasil. Para mim, são os melhores. Ah, eu vou fazer preenchimento, colocar fios nos Estados Unidos, na Europa, de jeito nenhum. Prefiro fazer no Brasil. E olha que viagem, já fiz curso no exterior e uma vez só, que eu dei meu rostinho no exterior para colocar um fios, cheguei no Brasil, tive um que tirar o fio, porque deu uma, uma, foi mal aplicado. Eu, ai, o que eu fui fazer, cara? O que eu fiz aqui no Brasil, né? Meu Deus! Aí, tipo, então, eu, eu realmente estou feliz E minha trajetória é assim, um pouquinho mais, mas não né, vou, vou estender, história. né? Tem muita história aí, mas, mas bom é isso. Né? Uma trajetória linda, acho que os profissionais só tem a agradecer, né? Por essa porta que você realmente abriu para essas profissões e você, assim, né, sendo a, uma das precursoras mesmo dessa área da, da biomedicina estética, de estética de, pode falar agora de biomedicina estética? Pode, pode, pode, falar pode agora, desde 2010, né? pode falar. <risos> Mas você tem, tá né, uma, acho que um dos primeiros cursos foi o seu, eu queria saber, conselho Você dá para essas pessoas, para que realmente elas tenham esse olhar que você falou diferenciado? O que, que dá para fazer para a gente realmente mudar essa chave e ter cada vez mais sucesso profissional? Certo. Pergunta sim, né? difícil, mas comum para mim, né? Que as pessoas perguntam qual o conselho. Bom, eu acho que em primeiro lugar é você amar o que você faz. Acho que assim, se eu tivesse amor no que eu estava fazendo, acreditar no que eu queria, né, ter o meu objetivo e não mudar o meu foco, porque eu não mudei o foco, eu poderia ter feito várias coisas, inclusive faculdade de medicina, de odontologia, tudo isso, aquilo, tal, né? Mas não, eu não tive meu foco, eu não tive a minha, sabe, a minha decisão e seguir em frente, tive muita resiliência. Então, meu, meu conselho é, continue na tua, se acredita no teu sonho, continue sonhando, lute, não desista, muitos dirão não, muitos dirão que você não consegue, que você não pode, que não vai dar certo, mas tudo bem, isso é o que as pessoas pensam, mas será que é o que você é, o que você quer e como você enxerga? Então, para mim é isso, é você ter foco, você ter determinação, resiliência, porque não é fácil, as pessoas batem e batem forte e querem te ver no chão. Elas não têm pena. A humanidade tá terrível, mas se as pessoas não querem ser humanas, o problema é delas. Eu sou humana, eu quero, eu acredito, eu sonho, eu vou e o que eu puder fazer de melhor para o outro eu vou fazer. Então eu acho que meu conselho é esse: nunca desista, vá, tá? siga em frente, mesmo quando tudo e todos dizem não. Então, Essa é minha meu conselho para vocês, né? E foco aí no corporal também, porque eu sempre acreditei no corporal. Sempre falo, quando os, quando os meus alunos começavam Ah, a gente quer esse assim, a gente quer aquele social, assim, ah, E iam largando o corporal e fala Gente, vocês, biomédicos, farmacêuticos enfermeiros Vocês podem fazer da cabeça ao pé Foca no corporal Paciente fidelizado no corporal Não te abandona que, Se você resolver essa celulite de uma mulher Se eu acidez, não vai te abandonar Fideliza muito então foque no corporal também. Ah, mas não é. Ah, o dono tá vindo, vai dominar o facial. Mas o dono só faz facial, gente. Você fazem no corpo inteiro. Olha que vantagem. Sabe quantos dentistas estão fazendo biomedicina ou farmácia? Muitos, muito. muito. Então gente, que então por que corpo no Brasil a mulher valoriza o corpo, o homem valoriza o corpo? Né? Então gente tem tem espaço para todos, para todo mundo, para todas as áreas tem que saber trabalhar. por é isso que eu falo, é foco. Não queira fazer tudo, mas saiba fazer muito bem feito aquela região. Quem quer fazer tudo, não faz nada. Mas quem faz muito bem uma região, pode fazer as outras coisas também. Então seja esperto seja bom. em uma coisa que seja, seja o preenchimento de um hábito, seja é, glúteo, seja abdômen, seja muito bom naquilo que depois com o resto você conquista facilmente. Muito obrigada. Muito, muito obrigada.